E aí, pessoal? Aqui é a Paloma estou jogando nas casuais. Estou jogando com o Akuma enfrentando o Murin Aqui o Akuma é o Satsui no farofa. Fazer de tudo aqui, ó, é mestre. Dá todos os Haducos. Toma! Segura aí, né? Goldinha, dá bastante Haduki. Oh, Saído Toma o meu gol Eita já vem com a farofa dele estreando eu Nem pude fazer da minha Vai, toma a minha magia. Eu vou ficar assim até ganhar. Toma! Eita! Fui segurar ali. Vai. Dá um monte de magia. Em cima, magia. Embaixo. Morre! Round 2. Essa ajoelhada na cabeça do eu. Nesse quadro, para quem não conhece, é testando os personagens. Vou deixar o link aqui no card. E testando aqui o Akuma. Não sei jogar com ele que não. não Vou perder feio. Mas o importante é dar tudo de si. Oh, bastante. Eita, deu uma farofa ali O bicho perdeu até a alma Ficou esqueleto <risos> Toma o meu especial Porque só eu tô especial. Ai que espelho chato <risos> Eu no espelho Eu não acredito gente Ai, que coisa eu enchei minha mão de, de fogo no poder e, e o cara vai e doia. vai a farofa dele tá é invencível aqui ó para de defender aí hum, complicado Mais um pouco. Vê que se sou raio não. eu posso dar de cima também. Hum. Deixa eu ter que bater mais um pouquinho. Ah, meu. Ganhou na cara, o Eu tô cansado. Vou ficar aqui dormindo. Round one. Hum. Bora pra luta. É sério Que que me agarra Toma aí ó. Olha, quase que me pegou lá em cima A magia dele Meu, agora tá explicado Por que todo mundo deixa ele Abandonado, andando sozinho Que ele rouba, viu Alguma coisa ah, de novo ajoelhado. round, o cara aqui tá. Tem que bater, né? Muito folgado e defende, ó, tá esperto na defesa, só tá roubando. Magia para lá, magia. Toma, vou botar um pouquinho na magia. Tá aí, ó. A gente mais um. Eita, lá vai ele com esse espelho. Não, ainda eu vou bater a cabeça, gente. Ele é muito chato. Ah, já voltou! Que espelho da bruxa é esse? É do bruxo. Nossa, falta o um risquinho. Olha, não me deixe Pai. Toma e morre, gente. Quase que não morre. Final round. Atenção aqui. Toma aí meu especial Cadê ah, o estrago? O cara só defende Vai, continua jogando Só mais de lá pra cima <risos> Ele até parou Eita Toma, faropa Tá demais isso! Tá da hora em cima! Deixa eu bater também! Ai, eu preciso ganhar! Toma, magia! Vai, magia! Eita, lá vai ter esse Gente, que isso! <risos> Ai, ai, ele perdeu, que não é a verdadeira kuma. Por isso que perdeu. <risos> e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar seu like e até mais. Tchau.